galera tudo bem aqui é Robson com mais um vídeo para vocês galera eu reparei na entrei há pouco na Hotmart e eu reparei que muitos produtores não fazem aqueles banners de divulgação é por isso que eu estou fazendo esse vídeo agora vamos aqui no meu meu blog aqui olha só ao wordpress ele traz essa opção aqui você indexar a imagem bota a imagem e quando você clica na imagem ela abre um link mas quando... deixa eu fechando aqui aqui ela fica legal tá vendo se o produto não tem um banner você bota a imagem como essa aqui botei a imagem o meu hotlink, aqui eu botei mais meu hotlink o outro aqui, eu botei essa imagem e um link direcionado para a página que eu sou afiliado e voltando aqui deixa eu dar um, mostrar aqui para vocês, vamos dar um clique aqui e quando carrega aí a gente vai aqui na hotmart Uou, nem é esse que eu fiz que eu peguei o link mas vamos lá é esse mesmo alimentação fitness você viu que eu fechei aqui o blog lá de teste mas abriu aqui voltando aqui legal aqui né você pode vou colocar a imagem não precisa ter um banner no wordpress para botar aqui lateral do seu blog mas se você quiser fazer assim como eu fiz hein? muitos produtores têm um banner como esse tem um banner esse tem um banner esse tem um banner ela aqui não tem um banner ela não tem um banner nenhum desses três pro últimos produtos aqui tem um banner pra você colocar e clicar e para a página de afiliado aqui, eu cliquei e abriu a página de venda delas fechando e vamos lá galera, vamos direto ao, ao assunto se vocês querem, quiserem saber como foi que eu fiz isso aqui é só pedir que eu faço vamos aqui no Drainweaver vamos zerar isso aqui deleta, não tem nada aí eu estou usando esse Dreno 8 que eu baixei. Eu baixei ele. Ele é executável. Eu vou pegar qualquer imagem aqui. Qualquer imagem. Vamos, ver essa aqui. Ok. Você vai fazer nada aqui. Ok, vamos aqui. Vamos lá, diminuir o tamanho dessa imagem. Vamos diminuir mais. Dividir. A gente vê aqui o tamanho que ela está ficando. Ó. A proporção Olha lá. aí você diz o tamanho vamos voltar aqui para isso aqui só vai, vai importar, não, não vai importar tanto assim porque eu vou, porque, vou mostrar a vocês agora vamos voltar aqui no navegador e vamos pegar... Vamos aqui na página dela. E vamos pegar essa imagem aqui dela. E vou copiar o endereço da imagem. Vamos lá. E para abrir nova página não. Copiar o endereço da imagem. Vamos voltar no Drainweaver. E aqui em códigos. Aqui, ó. Dessa vírgula até PNG aqui, ó. É a imagem que eu peguei tá vendo agora você vai colar e tá feito onde ela tá aqui ó aqui você pode ajeitar aqui para ficar o tamanho que você quer agora vamos o mais interessante é esse aqui ó voltando aqui é esse código aqui é nosso nosso hotlink é o código onde a gente onde o produtor vai saber que foi a gente que vendeu você volta aqui tem essa opção de mapear você clica com o botão direito e cola aqui ó. pronto tá assim né aí você vem cola Destino, vínculo, né? Aqui é quando ela for clicada. E agora destino, pronto. Feito isso, é só você vir em código, copiar esse código aqui. Ó. Está feito seu banner de divulgação. E é só você colocar. Vou colocar. Deixa eu fechar. Eu vou colocar no meu blog aqui hum, você pode ver que estou ainda totalmente tô totalmente como é que eu posso explicar a vocês iniciante tanto que meu blog aqui hospedagem aqui ainda é do WordPress mas a gente vai Aprendendo e vai fazendo as coisas aos poucos Vou aqui em texto Passou texto aí não E vou colar aqui Salvar Vou atualizar essa página aqui vai ficar melhor pra gente Aí pronto Que eu acabei de fazer, tá aqui Vou clicar aqui E vai ser direcionado para Para A página de venda da produtora Da Giovana Tá vendo aí galera? Para Para facilitar para vocês Esse código aqui, ó Deixa eu dar um ctrl z aqui Porque o código tá aqui, ó onde tem aqui o link o meu hotlink e vou escrever aqui o url de destino e onde tem aqui o endereço da imagem eu vou deixar o endereço da imagem, vou deixar um arquivinho aqui na descrição para vocês baixar e fazer sem precisar ir na, no denoiver esse tamanho de imagem aqui ó você pode editar mesmo no bloco de notas. Pelo bloco de notas, mesmo você pode fazer isso. Uma coisa interessante do Dreno que aqueles Dreno atuais. Aqui ó, ele tem novo, tem escrito New Novo. Era para você continuar na página continuava no seu blog e abria uma outra aba. Esse de nível é antigo aqui eu baixei só para fazer esse, esse vídeo para vocês. Como já falei meu nome é Robson, espero que você se inscreva no canal. Se essa dica foi útil para você, também peço a você que compartilhe o vídeo, dê esse like, E se inscrevam. Um abraço galera e sucesso para nós todos. Mas voltando aqui tiver interesse eu acho que mais na frente eu vou fazer esse vídeo aqui como fazer essa página de produtos aqui para vocês isso aqui eu não vou deixar essa aqui eu vou remover mas deu para vocês saber como funciona aqui um abraço e até o próximo vídeo